Fala Leoa, eu sou a Paula Tavares e hoje eu vou dar continuidade ao ensino da Bolsa Eloísa. Se você está caindo nesse vídeo de paraquedas, você não vai entender nada. Então, eu te aconselho a assistir o primeiro vídeo que está passando aqui, no link acima. Assista e volte para essa segunda parte. Nesse tutorial, eu vou te ensinar a colocar as ferragens e confeccionar as alças dessa bolsa. Vamos iniciar pela alça torcida. Você vai fazer dessa forma. Com uma fita métrica, você vai medir 100 cm de fio de malha. Logo após, faça voltas de 100 centímetros, com um total de 6 fios, 3 para cada lado. Logo depois, pegue as duas pontas e passe a cola pega mil. Você vai aguardar secar por um minuto. Agora você vai segurar as duas pontas do cordão e começar a torcer esse cordão. Quanto mais você realizar esse movimento de torção, melhor para o acabamento final dessa alça. Esse movimento proporcionará com que o fio fique bem torcido, logo depois une essas duas partes e solte, assim vai dar esse acabamento de torção desse cordão. Pegue o um mosquetão e coloque em cada lado dessa alça. E agora, una a sua bolsa pegando dois fios de cada lateral. Vamos construir agora a alça maior dessa bolsa. Nessa alça, vai ter uma parte em crochê. Faremos um total de 16 correntes. No final, vou fazer uma corrente a mais, para subir o trabalho. Logo após, eu vou pular o primeiro ponto, a primeira correntinha, e faremos diversos pontos baixos por toda essa carreira. Até o final da corrente. No fim... Vamos virar o trabalho, pular um ponto baixo, e depois você vai pegar os dois fios e fazer pontos baixíssimos. Sempre pegando os dois fios. Logo no finalzinho dessa carreira, realizaremos duas correntes. Chegando desse lado dessa construção, nós vamos fazer pontos baixíssimos por toda essa carreira, até chegar no final. Ao chegar nesse final, eu vou fazer duas correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou esconder esse pedaço de fio de malha, passando por dentro de cada ponto construído de forma aleatória. Agora, com o auxílio de um alicate ou com as suas próprias mãos, abra essa parte da corrente e coloque nas duas correntinhas que nós realizamos. Para finalizar, encaixe essa corrente na bolsa Heloísa. Peça pronta! Eu sou a Paula Tavares. Se você gostou, deixa nos comentários o que você achou da bolsa Heloísa. E até a próxima!